Você tem um notebook em casa com webcam? Se tua resposta é sim, então você tem tudo o que precisa para fazer uma videoaula, para gravar uma videoaula. Quer saber como? Então fica comigo. Olá, eu sou o professor Rodrigo, do Matemática Pop. Sou professor do IFRS Campus Ibirubá. E eu preparei um mini curso. Uh para falar um pouco sobre esse assunto. Começando, para quem é e o que você vai aprender nesse curso, nesse mini curso? Tá? Apesar de eles, o foco dele ser para professores, para produção de videoaulas, ele serve para qualquer um que queira produ produzir material uh, digital, vídeos, para reproduzir isso em mídias sociais, tá? Então... Uh, e o que você vai aprender nesse curso? Bom, em resumo, a gente vai... Eu vou dar algumas dicas e... Você vai ter condições de produzir videoaulas uh, Gravando a tela do computador, tá? Utilizando esses recursos que eu falei no início do vídeo Lembrando que para a produção de um vídeo uh, Existem uh, muitos elementos para se levar em consideração, é algo bem complexo se a gente for levar em uh, considerar a ideia, então ou seja, primeiro de tudo tem a partir da ideia, o que, que eu quero gravar, o que tipo de aula eu quero fazer o processo de roteirização, ou seja, o que eu vou falar, quando falar, com que elementos mostrar a pré-produção do vídeo, que aí a partir do roteiro eu vou conseguir trabalhar Escolher que tipo de vídeo eu vou fazer, uh, se vai ser o vídeo filmando um quadro branco, me filmando com, usando uma câmera, ou se vai ser filmando apenas minhas mãos. Enfim, tem muitas possibilidades, tá? E aí, conforme o que eu pensei lá na ideia e na roteirização, eu vou trabalhar aqui na pré-produção, desde a questão da iluminação, microfone, som uh, até chegar lá no processo de gravação e concluir aí o vídeo a, a, a gravação em si ela toma muito pouco tempo mas em torno de 80% do tempo que você vai usar é planejando o vídeo tá eu quero dizer o seguinte o foco deste eu disse que é um mini curso nós não vamos trabalhar todos esses aspectos porque seria um curso bem extenso e complexo o ideal é estudar eles separadamente depois juntar eu vou trabalhar num ponto específico da pré-produção ou seja, considerando que você escolheu lá na ideia como uma das possibilidades produzir uma aula utilizando uma apresentação de slides, por exemplo reproduzindo na tela do computador você pode... Uh, colocar usando a webcam como eu estou fazendo nesse vídeo no cantinho da tela e gravando minha voz com esses recursos já você já tem uma infinidade de possibilidades de gravação de aula uh, então focando especificamente nesse elemento no processo de gravação que é o que vai focar o nosso curso a gravação nós vamos trabalhar com gravação da tela do computador gravação do áudio e webcam eu posso combinar os três, posso fazer uma aula apenas com um elemento? posso, mas a combinação dos três torna mais rico o material que você vai produzir certo? Uh, o curso está uh, distribuído da seguinte forma eu vou falar rapidamente no módulo sobre essa, a criação de ideia, roteirização e pré-produção. Vou comentar rapidamente, é importante ter uma, uma ideia sobre isso. Porém, a gente subentende-se que quem vai, os professores que vão fazer uma, uma videoaula, eles já têm aquela na sua essência a questão do planejamento, né? preparar uma aula. Não é muito diferente, tá? mas a gente vai ter que se aperfeiçoar isso. No módulo seguinte, a instalação do OBS, que será o software que nós vamos usar Para esse processo todo, é ele que vai viabilizar tudo Esse software OBS, é um é, Open Broadcast Software, se não me engano é o nome dele e Ele é multiplataforma, fácil de instalar e não é tão difícil de, de manusear tá? Depois no módulo 3, aí, configurações básicas Aquelas configurações elementares para o seu software estar pronto para gravação. E por fim o 4, a configuração dele de cenas e fontes. Bom, que é o mais importante, que é o que vai tornar tudo isso possível. É claro que uh, os pormenores eu vou abordar em cada tópico, certo? Eu então bora gravar um vídeo, eu acompanho vocês, aguardo com o maior carinho, tá? Até! o próximo vídeo. Até a próxima aula. Falou!